A visita à Fulândia superou a minha expectativa. É, levo pra, para o Brasil e principalmente para a minha cidade um compromisso enorme de estar passando tudo que foi visto e ver o que a gente pode adequar para a nossa realidade das nossas escolas.